E vamos que vamos, galera, pra mais uma partidinha na GC, mano. Tô querendo pegar logo o meu próximo nível, tô nível 16, quero upar logo pro nível 17. E vamos que vamos, oh, inferno, inferno. A nova Dust 2, né, bem, mano. MF, mano? Nada aí? Nada banana, mano, tá clearzaço. Tem uma árvore só. Comer o Nip, comer o Nip, comer o Nip. comer o CT, comer o CT um atrasado na banana, mano. Passou um CT, mano. Eu tô cravado. Peguei. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Tá CT. Banana avançou. Dois. Ah, entraram bomba já. Último pilar. Pilar, pilar. Calma, calma, calma. Ele tá meado, tá meado. Vai no peito mesmo, na perna. Boa. Nice. Cadê? Os caras já entraram a já. Pode estar tá Xuxa já? Pode, pode. Tá MF, mano. Me smokei okay aqui. Boa! Fiquei miado, já medi logo a smoke. Ah, entrou um dois, banana dois, agora. Dois, tá, tá. avançando, avançando você, Luguin. Pode pra ver, pode pra ver que os dois estão avançando, lá. tá Fica estrefando Beleza. Não entrou bem, não, mano. Tá Não, pra primeiro, por favor. Vou rodar lá pra ti. Tá. Desmogou aqui, tá vendo? Vou desmocar uma lá, pera aí. Os dois aí. Boa. Smoke a caverna. Boa, C4 nossa. Tá clear, rato. Nossa, banana? Meu Deus, como assim? Ele atrás do muro, eu acho que tá comendo. Caralho, mano. Atrás do muro? Não é possível. Mano, esse CT tá bem calmo, né? Bem tranquilo as coisas, mano. 8-0, velho. Tudo tranquilo, nenhum rush que eles conseguiram entrar e plantar e dominar o bomb, mano. Ah, tem um meio ainda. Que Desgraça! A partida já começou! Precisamos de alguns com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com esta partida! Eu Olha golaço. só pra isso! O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor!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 Bombe, bombe, bombe. Xuxa, pegou a Xuxa Azul. Caralho em você. Boa. Nossa, 12 a 0. O que que está acontecendo? Eu posso me arrepender de falar isso, mas acho que esse jogo é inzicável. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, Vai Xuxa aí que eu vou beber. Mano, muito morto, mano. Tudo bem. Puxa, Xuxa. Nossa, tem... Já zicou, já zicou. Ah. esse fodeu. Mano, se acabar a 16 anos foi 20 minutos de partida Nossa, mano, foi muito rápido Bora Nossa Tomei esse CT Ah velho. tomei bala CT Banana já Xuxa tem Xuxa Xuxa Pegou Matei Nip Xuxa Deixa um tapete tá? Nossa pete isso Areia! Boa! Cadê o outro? Ah, tá banana, acho. Banana, caverna. Boa! Sortei bomba. Ah, não, deve estar. Baguei CT. Baguei CT lá, pode plantar. Tem um bombomb que eu acho, mais um CT, mano. Valeu, rapaziada. <risos> Boa, galera. GG. Nice. <risos> Na pista. <risos>